Quando o assunto é vaga para propagandista da indústria farmacêutica, eu escuto com a mesma frequência reclamações de pessoas que não têm experiência dizendo que as vagas são exclusivas para quem tem experiência ou que existem mais oportunidades para quem tem experiência e, com a mesma frequência, eu escuto pessoas que têm experiência dizendo que tem muita dificuldade de regressar a este mercado porque a indústria farmacêutica agora só dá... A atenção, só dá oportunidade para quem é neófito, ou seja, para quem não tem experiência. E aí, quem está certo? <música> Dois fatores que muitas vezes as pessoas que querem ingressar na indústria farmacêutica, querem ser contratadas como propagandistas, ou de repente pessoas que já têm até experiência, mas querem retornar a este mercado, pode ser até muitos anos aí muitas vezes não estão contabilizando na hora de buscar as oportunidades. Tá? Existem duas coisas que são muito importantes e que não tem correlação nenhuma com a experiência. Ou seja, vale tanto para quem tem experiência quanto para quem não tem. Antes de mais nada, eu quero te convidar aí, se você já é inscrito no canal, não esqueça de acionar o sininho, já deixa o seu like aí também, que ajuda muito a gente a continuar fazendo esse trabalho que tem ajudado tantas pessoas no Brasil inteiro. Nós já somos o maior canal do Brasil sobre profissão propagandista. É uma honra para nós. Chegamos aí à marca de 6 mil inscritos. É um mercado de lixo, então isso é muita coisa dentro desse mercado. Eu quero agradecer você que nos acompanha aí e quero convidar, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, você não vai se arrepender e não deixe de acionar o sininho também, combinado? Então vamos lá, para falar sobre isso nós temos que levar em consideração dois dados muito importantes. O primeiro é que nove em cada dez profissionais são contratados por perfil técnico e demitidos por perfil comportamental. Ou seja, o comportamental faz muita diferença tanto para um profissional ser desligado, quanto para ele ser contratado ou até mesmo recontratado. Então, se questione, como é que está aí o seu comportamental? Você pode ser uma pessoa que tem boa técnica, que tem uma boa comunicação, que até mesmo alcança resultados, mas se você for uma pessoa de difícil trato, que não aceita bem feedback, feedbacks, uma pessoa que não é resiliente, não tem inteligência emocional, enfim, que gera sérios problemas que de fato não precisariam existir. Então cuidado, isso pode sim estar tá travando as suas contratações. Então a primeira coisa que você precisa levar em consideração é como que anda o seu perfil comportamental. A segunda questão é como que anda a sua capacidade de gerar resultados. Acredite, isso não tem necessariamente correlação com a experiência. Tá? ou com o tempo vivido num cargo, a gente confunde muito isso, a gente acha que experiência tem relação com o tempo, mas se você passou vários anos da sua vida fazendo a mesma coisa, da mesma forma, você não teve experiência, não adquiriu experiência, você simplesmente teve vivência naquele cargo por mais tempo, mas a experiência envolve aprendizado, crescimento, desenvolvimento, descoberta, é, desconforto, novas é, formas de se fazer, adaptação, inovação, então Cuidado aí para não misturar essas duas coisas, tá? Agora a pergunta é: como é que tá a sua capacidade de gerar resultados? Isso vale tanto para quem tem experiência como para quem não tem. Então, se você é uma pessoa hoje, aí onde você está, tá? Se você está no mercado, se você está atuando em alguma empresa, você é quem dentro da sua equipe? Você está no primeiro lugar no ranking? Por que não? O que, que falta para você ser o primeiro do seu time? Avalie isso, porque a capacidade de gerar resultados vale muito mais do que a experiência, e até mesmo você que já é experiente, é, no momento que você foi desligado, independente do que aconteceu, de lá pra cá, como é que está a sua capacidade de gerar resultados? Como é que estão as metas que você tem estabelecido para você e a sua capacidade de cumpri-las, de executá-las, de alcançá-las? Então avalie isso, porque esses são dois pontos cruciais, é aí que muitas vezes um profissional experiente perde até mesmo para um profissional sem experiência porque no final das contas os laboratórios farmacêuticos e as demais empresas elas estão atrás de pessoas capazes de gerar resultados eu posso falar por mim mesmo ah, nós temos um curso há mais de cinco anos que é o curso da benchmark treinamentos e o que, que faz os nossos alunos nos escolherem em detrimento de outra formação pela minha experiência na indústria eu acredito que não tá ah, eu tive Pouco tempo de experiência, eu tenho certeza que tem pessoas que teve mais experiência, mas pela minha capacidade, ou melhor, pela capacidade da minha empresa, do meu treinamento, de entregar resultados, porque eles estão aí para todos verem. Contratação de nossos alunos dos maiores laboratórios no Brasil inteiro, então você tem a oportunidade de ver ali a distribuição dessas contratações pelo país, você percebe que não tem a hegemonia de uma região ou de um. Estado ou de uma cidade. Então, isso demonstra a relevância do curso naquilo que ele se propõe a fazer, na entrega de resultados. Então, saiba que onde você está, na indústria ou fora da indústria, buscando a oportunidade, avalie como está a sua capacidade de gerar resultados. Se você tem feito resultados diferentes, relevantes, fora da curva, porque isso vai fazer a diferença na hora que você estiver frente a frente com o gestor, conversando com ele e contando um pouco da sua trajetória para ele se interessar pelo seu perfil profissional.